Se Fernando Pessoa nascesse nos anos 80, que comportamentos ele teria nas redes sociais? Que horror, exatamente. Pois, será que ele tinha uma rede social? Será que ele teria? O que é que tu achas das tuas pesquisas de Fernando Pessoa? Pôs as minhas pá, pesquisas. Pá, até tu andaste nos sítios e não andou, é tu assim, cheiras as exatamente. coisas que ele cheirou, quer dizer. E que que coisa, cheiro? que coisas é que o Fernando Pessoa faria? Estive sim. na casa dele, não é? Estiveste na, casa, na casa dele. Ele alegou imensos quartos, por, por Lisboa, mas estive tive numa, numa das casas. Bem, a minha pesquisa está muito OK. Tudo o que eu vou dizer é muito... Ele se calhar tinha aquelas páginas muito de isso. Instagram que... Será, exato Com frases. Ou ele queria... Com criaria. frases, é, é, é, é, todos os dias, uma frase. Ele se calhar, eles se calhar é. hoje em dia fazia fazer Reels também eu e tenho... TikToks. <risos> Ele teria um blog anónimo, um blog. muito, muito. Sim, tinha que ser um anónimo visuos... ou com um pseudónimo, não, qualquer Sem não. muitas visualizações, é isso que eu quero dizer. Tem muitas visualizações, será... será que ele. Queria... Hipster. Relampada! Relampada! É verdade. Estamos de volta. Não evaporamos, não fomos de viagem, quer dizer, alguns de nós foram, fomos de viagem, não sei. Uns tiveram na Lua, outros estiveram em Marte, outros estiveram nas selvagens mas isso é outra história para outro canal de Youtube, não para aqui para a Relampada. Como a questão, já tínhamos saudades vossas, já tínhamos saudades deste ambiente, não é? Tínhamos saudades uh, de estar aqui a conversar com pessoas interessantíssimas. E este episódio não é diferente disso. Este é um episódio muito, muito especial, eu acho que todos os episódios são especiais, não, não achas, André? Eu acho que sim. São Mas melhores. este em particular é um momento de evolução Exato. da relampada, é verdade. Novidade. Novidade. Neste episódio, vamos apresentar-vos, e também vou conversar com eles, também eu vou ficar a conhecê-los um bocadinho melhor, uh, vamos conversar com os novos anfitriões, as novas caras, da Relampada. Portanto, eu não sei se vocês lembram-se, mas quando desaparecemos da internet, desaparecemos do metaverso, <risos> uh, deixamos um vídeo, assim, um bocadinho críptico, a dizer que estávamos a, a convocar um open call para novas, caras, uh, para novas caras da Relampada. E cá estamos, eu. Cá, cá, cá os temos. Isto é, a nível de, de português, português é muito complicado falta algo, é verdade. Mas antes de mais queria agradecer os sponsors os patrocinadores desta temporada a Bacardi Martini vamos dar uma salva de palmas a Bacardi Martini muito obrigado por estarem-nos a apoiar e também a Tulipan. Estúdio 21, claro, 21. O Estúdio 21 sempre presente Estúdio 21 sempre presente Mas sem mais delongas, vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje e também novas caras da Relampada Sarah Figtree. <risos> Sorry, E eu, eu tinha aqui Francisco Belt, mas oh. também pode ser Francisco Slash, slash, slash pode ser, Francisco yes. Slash. Mas eu, eu, eu, eu preparei aqui algumas perguntas e eu até pensei, pá, não vou, não vou estar aqui a fazer Você pesquisa. É um zoom, um zoom, só para o pessoal reconhecer as caras. Sim, exatamente. Portanto, temos estas pessoas Hello. que estão assim com, com um ar um bocado natalício, não é? Um natalinho. Uh, Vamos a cara do de Vamos desvendar, mas daqui Vamos a pouco, desvendar. porque não é? Eu estava aqui, aqui a planear algumas perguntas e eu a pensar, não, eu acho que vou. Eu vou no blind date, não é? Eu vou no blind date, vou aqui, olha, vou. vou vou meter isto de lado e não vou fazer perguntas planeadas, eu quero ir no blind date, mas depois deparo me com isto, hum, não é, porque eu vou às redes sociais destas, desta malta e eles são muito mais bem parecidos do que do que, que estão, não percebo, um não, eu não sabia que tinhas uma barba assim tão grande e também não sabia que tu eras assim um bocado hipster com esses óculos assim, portanto, uh, mas faça um favor de desvendar, vamos começar pelo Francisco, Francisco, por favor. Deixa, deixa de ser de armar em Pai Natal. Cá está o Francisco, cá está o Francisco, muito bem. Toquei no microfone já. Pronto. Sorry Alex. Foi um boom, <risos> Me tremou de terra lá. E uh, Sarah, não, não, Sarah fix 3, é? Sarah fix 3, por favor. Não, Pronto, mas uou, cá está lá. Uau, que transformação. meu Deus é do céu! a Mãe Natal? Ela desapareceu. <risos> oh, pois é, e o Pai Natal. <risos> eu eu o pai Natal também. Eles voltam no dia 25. Ou oh, na, noite, na noite de é 24 para 25. É verdade, é verdade. Se não tiverem muito boibados, não é? Não, não... Mas agora vamos a sério: uh, Sara Figueira e Francisco Corte. Agora sim, eu acho que já temos fortes de palmas, vamos ao que interessa. Bora. Estas pessoas enviaram um vídeo da, na, na Open Call que nós, nós organizamos e uh, eu acho que vamos ver um bocadinho dessas... <risos> não. Uh, vamos ver um bocadinho, não, não acham? Vamos ver um bocadinho desses vídeos, portanto um vídeo highlight dos vídeos uh, da Open Call que eles nos enviaram. Essa é uma excelente pergunta e eu gosto de... Tratar esse tema de uma forma bastante simples. Pois então, a língua portuguesa é uma língua românica, flexiva, ocidental, originada do no galego português falado no reino da Galiza. mais, Peço imensa desculpa pela minha inépcia, autêntica inépcia audiovisual. Tive de fazer um vídeo no telemóvel. Acabei -te de falar. Durante 10 minutos 5, 5 minutos para um ecrã ainda há pouco para perceber que não tinha posto a gravar meus caros, portanto esta é a segunda vez a língua inglesa tem divergências de ortografia mas Shakespeare ele, ele sempre soube como combater essas divergências isto é parecido àquelas aquelas pessoas aqueles apresentadores que fazem aquela coisa de é esta a câmara, é aquela câmara. Quando sabem perfeitamente que só há uma câmara a olhar para eles com, aquele, com aquela luzinha vermelha. Mas eu acho que é esta questão de, de leituras das frases que as pessoas não estão a entender. Que a realidade é que são duas palavras completamente diferentes e ninguém entende! Mas é pior, tive 10 minutos a falar para o explicar toda a minha vida. A relatar todos os meus episódios mais profundos, mais difíceis e tristes, pelos quais tive que começar a cuidar até chegar aqui. Então em cima é pronto. É por essa razão que a galinha veio primeiro que ovo. Desculpe, mas a pergunta era okay. porque é que separado Escreve-se tudo junto e tudo junto escreve-se Ah, cara! E antes de mais espero que não, que não publiquem este vídeo. Uh, na, na vossa página de Instagram, porque estou na casa dos meus pais e eles não, eles não autorizaram, se bem que, enfim. Olá, uh, o meu nome é Francisco Corte eu tenho 27 anos, uh, sou do Funchal e alguma das minhas competências, uh, eu, pronto, uh, estudei teatro, filme, representação uh, em Londres, há alguns anos já, e cheguei a entrar em alguns filmes e curtas, por isso estou super à vontade com câmeras uh, e se, estou sempre disposto a ouvir, falar uh, e, pronto, a beber super à vontade, pá, isso nem se discute. A competência que me leva, o interesse que me leva mais a candidatar-me a isto, que é realmente adorar conversar e adorar ouvir pessoas. e e adorar uh, ouvir diversos pontos de vista e ouvir, uh, ouvir falar uh, um, sobre diversos modos de ver o mundo. Acho que é um bocado isso. Uh, sou uma pessoa agradável, uh, produtiva, uh, entusiástica com a vida, e... mas também consigo ser bastante sensível e ardiloso dependendo do tema que se está a falar. Uh, por isso, pronto, ah, isso, escolham uma mim, ok? E é isso. Obrigada. E está a chover, o que é excelente, porque as alterações climáticas. As alterações climáticas. Pronto, é isto, não é? Uh, uh, e a minha primeira pergunta é: uh, por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Oh. É uma grande questão. É uma grande questão, não porque é? Eu não enquanto vocês pensam, estamos ali o Guilherme. O Guilherme é o nosso uh, barman de hoje, vai fazer umas coisas muito muito boas para nós, muito interessantes, também vai fazer com que a nossa conversa esteja mais uh, relaxada, não é? Então, enquanto está ali o Guilherme a fazer as suas, uh, a sua magia, o, a sua arte, por favor, digam-me, porque é que tudo junto escreve separado e separado escreve tudo junto? Eu acho que no final da temporada vamos saber, não é? Vamos ter de aguardar. Vamos, ah, ter, que aguardar. vamos ter de ah, aguardar. Há uma teoria, não. É o Francisco Sim. tem uma teoria. Ele disse-me um bocadinho, ele disse-me um bocadinho. Eu, Já não te lembras uh, da teoria? Não, a uh, minha teoria era que... Uh, pronto, acho que... Mas posso reformular a pergunta. <risos> Reformula. Quais são os Sim. vossos sentimentos quanto ao novo acordo ortográfico? Exatamente, tem tudo a ver com o, o acordo ortográfico, que na altura... Uh, explicava um bocado melhor como é que tudo junto escrevia é separado e separado, tudo junto, não é? Porque continua igual, mas não é, é tudo. Anos eu mas a até verdade é que, que é uma ilusão e que continua tudo igual, é? Mas acho que é a forma como escrevemos com a nossa mãe. Para a próxima, se calhar, escrevemos tudo junto, tudo junto e separado, escrevemos tudo separado. Mas só para ver como é que fica. Que é um paradoxo que aqui que estamos é. a entrar. <risos> estás aqui à prova, por favor. Por favor temos aqui a Sara que, um, portanto, foi formada em clínica veterinária. Não sei se tu ah, correto. Não, não, nem, nem, nem, nem, back in the day, não é? Back in the day, um e, depois, um e, e agora estás no mestrado de literatura. Exato. E quais são os teus sentimentos quanto ao novo acordo ortográfico? Os meus sentimentos... Uh, são um bocadinho contra. Um bocadinho não, totalmente. Mas, exatamente, exatamente. portanto, uh, tu tens saudades do Poea no óptimo, tem, não é? é? Uh, do e do Sampo, óptimo e acto. Acto, acto em vez de ato não é? Não, não facto continua a confundir, porque é um facto, ator, actor, não. é verdade, Ai, é, é verdade, é horrível, e que é crime. crime! E espectadores, não é? Espectadores, é espectadores, não é? espectadores, Espectador. Espectador. <risos> é verdade, vai do sei. O seu desapareceu, não é? O seu desapareceu, é um seu... Eu ah, que eu ficou dentro de nós. Ficou dentro de nós, está dentro é verdade. Óptimus não, está no Optimus. É. Optimus, não. O Optimus era uma marca, mas enfim. Ah, é isso era. Agora ah, mas ah, coisa e tal. Fazer mas estamos a falar em <risos> atores e I. actrizes. Tu és ator. Não sou uma atriz. Não, é ator. tu és ator de teatro. Não sou teatro também de cinema, não é? Cinema também. Cinema tem si. Ator tem si. Fui da altura que era conhece. E sou agora da altura sem ser. És sem ser. És da altura sem pois. Pois tu também fizeste teatro académico! Oh, oh, Exato, E teatro exatamente. académico. O que é que, o, o, o que, é que significa pois ser é. ator, não é? é? É ser desgraçado um bocado, não é? A vida é um bocadinho desgraçada. Eu penso que é ser nós próprios, <risos> um pouco, e ao mesmo tempo também ser uma pessoa diferente. É explorar o nosso subconsciente e o que é que. Pronto, e surpreendemos um pouco com isso, na minha opinião. Para mim, ser a, ser a representar isso, é, é explorar. a tua experiência, Sara, como é que foi, portanto, encarar personagens, como é que foi uh, também lidar com outras pessoas que estavam a encarar outros personagens, como é que foi toda esta, essa dinâmica? Foi muito bom, pessoalmente, eu sou tímida para caraças, por isso foi muito bom, nesse sentido, a nível pessoal foi muito Exato. bom, mas também permitiu contactar contextos que, que eu não leria noutro contexto. Em, possivelmente não leria noutro contexto, por isso foi muito bom desse, nesse aspecto, poder uhum. ler poder ler portanto sim, tanto que até estás oh, estamos a ser invadidos ah, aqui era o que é, faltava, isto achar... não tem álcool é... Não. É... não tem, não tem não, não tem. nada, para é as câmeras não temos álcool o adesão, não, nada. <risos> é nada é vermelhinho ainda por cima sim, né? é roubo isto aqui combina, combina muito bem aqui é basicamente com o um, um amargo Uh, que é um podes, podes falar podes ir para trás das câmaras e falar. Não, mas fala aqui para, não, para aquela câmara Diz-nos o que é que nós estamos aqui, o que é que vamos aqui provar. Ou seja, hoje vamos provar o Martin Fierre Tonic. Martin é um amargo, com alguma de cera, umas gotas de sumo de laranja e laranjas desidratada uh. para não perder o gás muito rápido. Uau! É pá, os níveis de feio que é? Isto era, foi, é isto tem, era muito bom, é é? vamos fazer, fazer um brinde. Fazer um brinde? Ah, isto ah, é, é bom para a Anmiga. É, é bom para a Anmiga, ah, é não é? é vermelhinho, é vermelhinho. Hum. Oh, bom. uau. Muito ah, bom. bom. Ah, Estava se mesmo a precisar. Estava mesmo a precisar deste. Tu tens aí uma mesinha preparada para ti. E nós pousamos aqui na gavetinha. Não, tá. não tem de tudo, nada, não, não cá nada. Muito obrigado Bacardi e Martini, muito obrigado ao Guilherme, muito obrigado, muito obrigado, está muito bom, está muito, muito bom. Ora bem, vamos continuar, portanto, estavas a dizer que foi uma maneira de também uh, tirar um bocadinho Atomias, de timidez. A sim, arranjar formas de lidar com ela, uhum. é muito bom, foi muito bom, e conheci pessoas espetaculares, para aquilo é ali um contexto de muita... Hum, Há ali vulnerabilidade e há uma coragem também, não é? As, interessantemente, as pessoas que conheci também são muito tímidas. ah é esse sério? padrão, não há. Há um é, bocado eu sou, padrão. Eu, é, eu era um muito bocado, mais também, muito mais tímido Há um, um bocado desse padrão no teatro. E costumo ser até. Sim. sou bastante uh, introvertido. Exato, eu também sou, também sou. Mas, então, é, mas quando estou em palco ou em é é frente à câmera, tento, não é, tento é fazer a personagem. Exatamente. Libertas-te completamente. É e acho que é, é como estás a dizer, é, é, é procurar também essa liberdade e sair da timidez, um pouco. É a ideia é, é apagar um bocadinho o ego, não é? Quando estamos a encarar um personagem, é também, a pessoa sim. por trás da personagem desaparecer. ideia é? Daí que também, também a timidez tem que desaparecer. Exatamente. Se faz parte de vocês. não vai dar tem para ver. Tam... Porque não é acerca de ti, como, como és no dia a dia, mas é acerca do personagem. tu Exatamente. Idealmente, idealmente. Idealmente <risos> não é acerca de ti. Às vezes. Exatamente. Hum. Mas, uh, portanto, uh, vamos, aqui, vamos também tocar um bocadinho neste ponto da, da atuação e tudo mais. Uh, espero que não estejam a atuar neste momento, que estejam a ser vocês yeah. próprios. Somos uh, sempre nós próprios. Sempre vocês Sim, próprios. Sim, claro. Certeza, Francisco, de certeza. Ah. Será, será que o Francisco está a atuar neste preciso momento? Será? Será? Bom, será que isto é a minha voz? Isto é a tudo... <risos> Na realidade, é Estou verdade. A a voz. É verdade. É real, é mais real. Então vamos falar um bocadinho do passado. Uh, antes de vocês estarem a fazer o que estão a fazer agora, vocês foram, uh, portanto, andaram por outros, por outros caminhos, não é? Estiveram em outros uh, caminhos. O Francisco, nomeadamente, uh, estudou, uh, quer dizer, és formado em Educação Física e Desporto. De sou, é? sou. Sou. Mais recentemente, porque em primeiro lugar tu uh, tiraste, portanto, um curso de ator-filme. Em filme, sim. É em Londres. televisão, é, exatamente. É em Londres. Sim. E como é que foi toda essa experiência? Portanto, back in the day, como é que foi? Tipo, foste provavelmente novo, foste aos 18 anos. Não, não, eu tinha 23 anos, quando fui para, para o Reino Unido. Uh, e então, era com a, com a ideia de pronto tirar um curso como ator, não é? Porque hum. é, é uma paixão minha. Exatamente. E então encontrei esta escola que fazia... Pronto, não era uma licenciatura, nem mestrado, nem nada disso. Era mais aqueles cursos pequenos que eu tinha de trabalhar também, para Exato. sobreviver. Exato. E Exato. então, no meio tempo livre, nos fins de semana, ou quando eu tinha folgas, eu ia para essa escola e, e, e aprendia as bases todas, como estar à frente da câmara, também manejar câmaras e isso tudo. Sem ter uma noção básica, pelo menos. Sim, sabes, sabes quando passas uma câmara, alguém bem? tens de dizer, tens a câmara? Câmara, porque se não, se o não tem a câmera, a câmera cai. Ah, Exatamente, tem um é um é maneira. Mas uh, sim, meritariamente como ser ator e também projetar vozes e sotaques, essas coisas todas. Mas depois esta formação em uh, desporto, Educação Física e Desporto, foi depois? Não, isso veio antes. Veio antes, Ok, ok. Quando eu acabei o secundário eu fui para a Universidade da Madeira uh, e tirei Educação Física e Desporto lá. Uh, mas não era algo que realmente tinha paixão, porque na altura eu era mais novo, tinha, como disse, 18 anos. Uh, não, tinha, não tinha ideia ao certo o que queria fazer, não é? Depois, pois, como, é que, como é que exigimos uh, a miúdos de 18 anos? escolhe uh, é. Escolha uma, uma área que tu tens que seguir para o resto da tua vida. Exato. Sim, quer dizer E eu sou daquelas pessoas que escolhem uma coisa. Eu, eu sou daquelas pessoas que escolhem uma coisa que. Eu tenho de ser feliz a fazer esse, esse trabalho, senão. Não me sinto. Como é que se diz? Realizado. Exemplo, é? claro que sim. E, e eu senti isso quando estava a fazer esse curso e não estava nada feliz e, e depois terminei-o, claro. Uh, e quando terminei, como disse, parti logo embora de cá e fui, fui explorar o mundo. E foste para Londres. E, e agora estás de volta. Estás de regresso. Sim, agora estou de regresso. Para casa. <risos> Muito bem, para casa. Até não há nada como a terrinha. Nada, nada. Não há nada, nada como a terra com <risos> Sara, veterinário. Veterinário. Sonho de criança. Eu, em criança, queria ser arqueóloga. Ok. Boa. Isso empregado muito específico. Uma empregada há dias. Uma minha, <risos> minha mãe falava que eu gostava que eu queria ir para a casa das pessoas, receber dinheiro e vir embora. E era isso. E eu acho que isso é uma empregada há dias. Isso Pois, exato. Exato. Pode não, ser. mas era arqueóloga, era arqueóloga. Arqueóloga? Assim, Escavar ossos assim, e... Sim, sim, curiosa. Gostavas de dinossauros quando eras criança? Uh... Gostava, mas mais fósseis, mais pequeninos, de ah, insetos e não sei o quê. Mas basicamente procurar coisas e tentar encontrar e, e perceber de onde é que vinha. Comer um bocadinho terra. terra. terra <risos> Fazer moço de <risos> chocolate. <risos> Quem é que não é fazia moço de chocolate na conta aí? <risos> Exato. E eu, eu cheguei a provar e estava excelente. E não só, às vezes, bolos de não é? terra, de terra ah. e essas coisas todas. Ah. Muito brincamos na terra, não é? Hum. Somos pessoas da, da terra. Somos pessoas da somos terra. Como é que o Leão. Leão. Se o pessoal da Terra no leão, não sei. Eu não sei se é o signo de terra, leão. Não sei. É... Acho que é fogo. É fogo. É fogo. Não é? Estamos é. é a fazer de fogo. astrologia. Vista da Terra e do fogo. Lógico. Já viste? É. Melhor sorte para a próxima vez. E queima é as pessoas é um bocado complicado, não é? <risos> Está tudo abrasado agora. E eu não gosto de ir à praia. Não gosto muito de sol também. Hum. Um bocado estranho. Pois. Mas pronto. Ah. Sim, já estamos a falar é de astrologia e é. estamos a falar de sol agora. Daqui a pouco estamos a falar de tipos de... portanto, de... Tu não gostaste de sol e compreensível? É sou que... muito branco, não sou? Pois, dá para ver. Pois, é. dá para ver. Fogo Vejo eu. dos convidados, sei que também és branquinho, mas... Não, eu gosto <risos> exatamente, de sol. Exatamente, exatamente. Mas é o que é, o que Mas pode ter tudo, mas pode ter tudo. Mas e o shift? Onde é que aconteceu o shift para veterinária? Acho que nunca aconteceu o um shift. Olha, vamos voltar àquela coisa que tu estavas a dizer antes dos 18 anos e escolher. já começa antes, no, no, no ano, não é? Temos de escolher a nossa área Exatamente, e claro. o agrupamento. Uhum. E eu sempre estava dividida entre, sempre estive dividida entre ciências, biologia principalmente. Gostava uhum. muito de biologia. Okay. Mas também gostava muito de letras e de, de literatura, sim. de história, de ler, Le, literatura. Exatamente, sim. Mas, mas tu, eu estava no agrupamento de ciências, estava a gostar daquilo e não sei o que na mesma, de fisicoquímica também gostava, de biologia, não voltei atrás, não fui para o agrupamento de letras, uhum. e pensei assim, gosto de animais, gosto de natureza, gosto dos animais na natureza, e fui para a veterinária. Sim, uhum. mas a clínica em si nunca me puxou, foi mais o, os animais. Os animais um, sim dos animais. natureza, a conservação de espécies e não sei o que. Animais exóticos, portanto. Também, sei, também. E eu estava a gostar do curso, até chegar a uma parte em que incidia mais sobre a profissão, e, e aí pronto, fiz o shift real entre aspas de mudar para, para as artes e humanidades, na Faculdade de Letras. E continuas lá, estás a fazer um mestrado neste momento. Sim. Isto é o segundo ano de mestrado que estás a é fazer. É o segundo ano, exatamente. Estás a trabalhar na fase da tese. E estás a fazer uma tese sobre Fernando Pessoa. Sobre Fernando Pessoa. Já entraste não... em de depressão. Pouco conhecido. Pois, não entendo não. <risos> não em depressão, não, não, não. não Estou a gostar. Estou a gostar muito porque estou a ler muito sobre, sobre Fernando Pessoa e estou a ler o que se passou à volta, os amigos que ele tem. Exato. As publicações onde ele começou a escrever, está a ser bom, está a ser bom. Faz aos cafés onde ele, onde ele frequentava para te, para te inspirar. E entra pé nos sítios onde ele andou, Sim. Portanto, tu faz... muito, cheiro muito, para ver se ele lá. Exato, não Quem resultado. sabe foste o Fernando Pessoa numa vida passada, é? Quem sabe. Quem sabe, a reencarnação. reencarnação. Já vamos aí, vou perguntar-vos mais alguma coisa sobre o Fernando Pessoa. Uh, mas eu acho que isto, acho que podemos agora começar com um joguinho. Não é? Sim. Um joguinho. Isto, como estamos em altura de transformação na relampada, tem um joguinho novo, e eu ainda não dei bem o nome. Uh, estávamos aqui em off-camera uh, a tentar ver que... É para que nome é que podíamos dar este joguinho, mas eu acho que vou batizá-lo como Piadas Amarelas como a Banana. <risos> então, o que é, que é Piadas Amarelas como a Banana? Este jogo, portanto, eu tenho aqui várias piadas, ok? uns papelinhos com as piadas. São 6 são piadas. E a ideia aqui é 3 para a Sara, 3 para o Francisco. Um, e vocês vão estar a olhar um para o outro. E neste caso podemos começar pela Sara. A Sara tem que ler esta piada. A Sara não sabe, nem o Francisco sabe o que é que está aqui escrito. Vocês têm a olhar um para o outro e a Sara tem que dizer a piada ao Francisco. Se o Francisco rir, bebe um shot. Se tu rires, bebes um shot. Se vocês rirem, bebem um shot. Se nenhum rir, bebo eu o um shot. Estás parece, parece... é sério. Ele está em é Mas ele está em ator. Ele está em ator agora. Exatamente. <coughs> não sei. Tenho uh, confiança vamos ver rires. Olha que aqui eu fiz uma pesquisa e isto são, são coisas pesadas. Vamos a isso. Vamos, vamos pôr o shot... O, o shot. A que vamos pôr aqui as coisas a é mexer. A pessoa não é? que lê se rir também bebes. Exatamente. Ah, ah ok. Eu não posso rir. Exatamente. Não ah. Quem rir? Bebe. Não, não, não. Se vocês eu não rirem, isso. daí... A batata quente passa para mim, ou neste caso o que de shot. Mas os que de shot já estão aqui, vamos já estarem preparados. Pode pôr aqui, pois já. Vamos a isso. Ora bem. Tu também se Não, não, não, se vocês não rirem, eu bebo. Ok. Que o jogo é aqui são som convosco, não é? Vamos Portanto. E quanto tempo Vamos deixar isso aí, entretanto. Ok. Sara, começa para o Francisco. Estás pronta? Quando estiveres pronta. E olhar um Bom para o outro. Certo? Bom Vamos lá. Vamos lá. O que é que acontecerá se o Pai Natal falecer? Ok Ele já não estará mais entre nós. Hum. Isto é mesmo mau. Um choque para mim. Eu ia rir. Não, eu só sorri. E foi ah, depois. Está bom, está fraquinho. Está bom, está tá, tá tá tá fixe. Estou querendo tá cre... <risos> Não, eu não queria beber o shot. Uh, vamos ver, vamos ver shot. agora se isto vai resultar. Francisco, estás pronto? Tá. É que nem rico, Ai, Ah, quer eu ri antes que a fora. Veja lá. lá. Okay. Oh, não, Como porque... é que se chama o Bobo Construtor Desempregado? Bob. Ai, o raio, mano. Isto não está a resultar muito bem. Isto tem é mesmo, é mesmo <risos> piadas amarelas com, com uma banana. Não vale. Hum, hum, hum. <risos> é verdade, não tem É pá, nada de meter é assim. mãos na boca. Uns um esboçozinho já é suficiente. Sim. Já podemos ter aqui mais dois. <risos> tá do já lá foram. Já aqui, Coitado vou, de mim, é verdade. Daqui a bocado. Vou... E se o resto vocês da de é equipa estiver fazem... a rir? E se o resto da equipa estiver a rir também? Que é para ser pior. Eu tá? acho que estou pessoas a rir por trás da câmara. Não, não, Há pessoas a rir fora das câmaras. Sara, estás. Pois, não, não. Isto é para influenciar vocês a rir. Então que isto Sim. também. Estás pronta? Prontíssimo. Acho que esta, esta, esta aqui é muito boa. Vou eu beber outra então, vez. Quem é que mandava antes de Jesus nascer? Quem? O Boss. É isso ah. Eles estão a rir. Mas eles não boiam. Mas tu é que vais beber. Foda-se. Estamos aqui dos atores. são muito bons, meu. Não acredito. Estamos uh, aqui dos atores. Estou. Guilherme. Ganda boss I see já agora. Ganda boss I see, cara. Meu Deus do céu. Próxima. Eu acho que vou entrar em como com o daqui a pouco. Tais <risos> <Tás pronto>, Francisco? <snipef> acho que as piadas têm que ser é escritas pelas outras Vou agora. O... Como é que o Batman faz para... O quê? Ah, isto é, que... ah, a... este é a abrir? Sim. sim. Uh, hum. Como é que o Batman faz para abrir a Batcaverna? Ele bate palma. Eu acho que isso vale. Ele bate palma. <risos> ah! Ah! Ele bate não palma! Não percebeste bem? Olha vai. Mas, mas ri. É por isso que eu repeti. repetir. Uh... Ele bate palma. Espera, não percebi. Mas é que não percebi. Ele bate palma. Ele bate palma, mas é o Batman. <risos> bate palma. O Batman, o que é que faz para abrir a Batcaverna? Bate palma. Ele bate palmas. Está é Bat ali. É Sentiste né? que os põe gesto na boca? É, isto é um shot. Isto é um shot. Então, come on. Hum. Aqui não claro. é opção. opção. É... Olha, ele vai-te fazer companhia, viste? Ah, isto é para trás. Isto é para trás. <risos> okay. Vamos lá, mais dois shots aqui. Jesus. E temos mais quatro yeah, piadas da treta. Ser, é... Isto é piadas <risos> da treta, estas piadas. Mas vamos a isso. Agora é a Sara. Sara, vinga-te, vinga-te, vinga Vamos a isso. Okay. Porquê é que é a mulher do Hulk se divorciou dele? Porquê? Porque ela queria um homem mais maduro. Ah. Mais maduro. Hulk o que é que tu verde. achas disso? Hulk é verde. Sim. O que é que tu achas? Ele era mais. Ele queria não queria mais. Estava maduro. verdinho. Pois. Ok. Pessoal, que é merda. <risos> não. Está a dar ipós e não está a dar resultado. Por favor. É para eu morrer me do meu. Não, não ah, estou caramba na vale. Isto é grande. Sem ler, vamos a isso. Vamos lá. Sem ler. É, não, não, ler, ler okay. enquanto diz. Sabes quando é que os americanos comeram carne pela primeira vez? Foi quando lá chegou o Cristóvão Colombo. Eu não percebi esta. Também não, pode ser. Eu não percebo isto. o rio. Sei oh. é Columbo. Ah, o que é lombo? Ah, tem realmente aqui um. Raios me partam, meu. <risos> <risos> dá-me um shot, vá. Ah, eu quero um é, shot. A culpa é Menga, dá-me um shot. Ah, agora já vi, também. Uh, Gustavam Colombo. Desculpa, eu acho. Que isto é mesmo. Isto é como mesmo? Isto isto é não, mas é. Mas como.. Tu, tu, tu, tu eu devia... não disseste correto, Depois, tu não, eu devia, não disseste eu correto, um daqui um a bocado eu estou incapaz, eu estou incapaz e já estou? e vou beber, vai beber. pronto, epá, vamos dizer, isso. Assumo, então, -me do meu. Está uh. bom, não tá tá bom. Para, Perfeito. Manda aí, mete aí. Mandei, metei. Vamos fazer mais um, entretanto ele já está ali a fazer. Sara. Sou eu, vamos ver se ele leio bem. Quebra o gelo deste gajo. Por favor, quebra o gelo deste gajo. É certo, não e já é. não consigo, ah, não. já não consigo, já não consigo. Não... O que é que uma impressora diz para outra? O quê? Essa folha é tua ou é impressão minha? Oh, essa é forte, yeah. Não. Não dá. Não dá. Eu não podias ter Estive convidado perto. um ator para para aqui. Epá, foda-se. Oh, quase que ri. Tá está gira. bem. Isto é a última. Se, ah, pá, se vocês rirem... Olha, são dois okay. para mim. Não sei, não é que tu fazes as câmaras não, não param de rir. Já estou tá, já com calor. Ai, André, tu tramaste-te. E tramei-me. Tramei-me-me. Hum. Bora. Olho para Ei, já te veste não a não ler. Vai. Vamos lá. Não li, não li. Tu, espera. Vamos okay. lá. Como é que se chama um cão sem pernas? Não te preocupes que ele não vem. Não vem. Não te preocupes que ele não vem. Ele não tem pernas. Por isso ele não vem. <risos> Depois Sad story. Não deu, não deu. Uma... Foco. Ah, nossa, relampada. <risos> ah, é tem um... mais moinho agora. Também. Também. Também. Bem, um... this backfired a little bit, mas. <risos> <risos> o Este o me bem. um bocadinho. <risos> <risos> e agora vamos fazer o follow-up destes. <risos> Aquela da impressora estava muito boa. A da impressora estava boa. Agora estás a rir. Obrigado. A risa é agora. é Colombo mas O Colombo estava bom. O Colombo estava boa, Colombo. Colombo. Colombo. A impressão bem ou está calor? Está um bocado calor. Eu vou ter que tirar isto de casar. Isto está um bocado... Isto está demasiado. Está demasiado coisa. Queres um demasiado para... Cara. Ah, quem é que tem? Paul, ah, tem, tem, supostamente tem ah, é uma pessoa que, yeah, <coughs> que tem que vir, não é? Olha o Nilton, bem. onde é que foi? O Nilton, depois desapareceu. O, o de gajo que era, que era mais bonito, a mas também mais absurdo. Um <risos> Francisco! Luta pelo que queres, acredita que és bom no que fazes e terás sucesso. Uau. Isto é uma frase que eu encontrei no teu Facebook, citações favoritas. Oh, ok. E eu que escrevi... Tu acreditas no que fazes? Sim, acredito. E o que é que tu fazes? Eu pronto, eu sou ator, não é? Faço teatro, cá na madeira. E agora faço a Relampada também. E sim, uh, eu como eu disse, o meu sonho é mesmo ser ator e de cinema-teatro. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de representar, eu gosto de fazer personagens. E eu acredito que não só. No meu caso, nesta profissão, mas toda a gente devia lutar pelo que querem, e ser felizes. Porque... Olha o papelinho... E... É pá, obrigado, obrigado <risos> pelo, pelo atrasso do papelinho. Contei-lhe um outro, desculpa. Não, não faz okay. uh, na minha opinião é, se tu não fazes... Uma pessoa sente-se mais realizada se fizer aquilo que gosta, não é? E se é feliz, principalmente. Se fizeres o que tu gostas e és feliz, estás mais à frente na vida do que muitas pessoas. E então, sim. Esse é o teu objetivo, sempre seguir aquilo que tu gostas de fazer. Sim, ser feliz. E dentro da, da, do mundo do, da atuação, não é? Da performance e etc. Performance também pode ser visto como isso, performance sim, sim. É teatral, performance, É uma performance. É uma performance que estás a fazer. Dentro dessa área, algum, algum caminho que, que ambicionas mais? Por exemplo, cinema, ambicionas cinema. mais cinema? cinema? É mais a tua cinema. área, não é? É, é mais cinema. a tua série. Cinema e televisão. Uh... Eu gosto bastante de teatro porque é, é quase. é só um take, não é? Tem uma intermissão também, claro, Exatamente. mas é tudo um take. É na pressão. E é. eu adoro. É na E não é para desvalorizar o teatro. Eu adoro o teatro porque eu acho que até uh, evolui-se mais como ator fazendo teatro porque tem bastante ensaios e tu fazes aquilo de uma vez e tens um público ao vivo e é. todas as noites são é, é pessoas diferentes e tu notas isso. Cada noite tu fazes uma, uma atuação, mas para, há certa coisa. Há, há qualquer coisa no cinema e na televisão que tem uma magia ali que. Eu quero explorar mais isso. E... Mas tu, quando estiveste em, em Londres, também. Londres, Inglaterra, também estiveste noutras partes da Inglaterra, Sim, tal? sim, sim. Sim, exatamente. Tiveste. Eu tinha visto no teu Facebook, tinhas. em Brighton também? Sim, sim, Estiveste em, uma... em Brighton também. Tu lá também fizeste alguns filmes, algumas curtas-metragens? Sim, uh... sim, fiz lá duas curtas. Uh... Uma, não sei, o, não sei o que é feito, isso curta é curto. Uh, a, gente usa, all a, all a gente usou um green screen, all screen. All uh, não wow. sei o que aconteceu. Uh, mas isto é tudo para filmes de, de escola, não é de escola, de filmes school. Film school, yeah. film school. Yeah. Yeah. Yeah. Film school. Okay. Dos estudantes. E pá, foi uma boa experiência, fantástica. Mas também tive uma oportunidade, quando estava em Londres, uh, que fui a Paris durante um dia. A Paris? A Paris. Ok. E, foi para gravar só... E foi um filme mesmo, tipo oh. Hollywood. Tá, e foi okay. brutal. E qual era o teu personagem? Nesse... Não, não, eu era um extra. eras um extra? Pá, mas, ah, mas só fui... o facto de ires a Paris um Exato. dia já foi. É pá, fuxa, já me sinto. E tu vês aquelas, aquelas câmaras todas e as luzes. Por tu... ah, é fantástico. E acontece tudo à tua frente. E... É, uma, é uma, como eu digo, é uma magia, não dá para descrever, na minha Também fascinas-te, portanto, pela produção em si. Sim, sim. a parte técnica, tu também estás sempre de olho nessa parte. E vais é aprendendo isso. com isso, tipo, tens os close-ups, por isso fazes mais expressões faciais, Eles choras quando fazes o close-up, se for um plano mais amplo, uh, pronto, uh, Exato. pronto, é isso. Consegues vais... chorar facilmente? Não, não, sim, talvez. Tens um ritual Será? para Podíamos chorar. Podíamos fazer, fazer um... aqui um texto, não Mas era? Vamos fazer é um close-up aqui no Francisco. Assiste. Não sei se consigo. Se Consegue. ah, ah, não sim. consegues? Olha, não Mas... Como é que se chama um. Closing, Podes falar um, um pouco do teu processo? Tu tens o um ritual. Há atores que têm o um ritual para, para começarem a chorar. Para não cho pegarem armas. Uh, hum. Pois. Não é sei, é não. S sim. É outono. Não vou base. conseguir. <risos> não vou conseguir chorar. Para chorar Sara, já. essa foi forte. <risos> não vai dar. Não vai dar. Não vai acontecer. Não, é processo, uh, Sim. para chorar. Pá, já, já, tive, já tive experiência com atores em que ouvem uma música, hum. veem um vídeo, mas é muito específico. Muito específico. E isso faz com que, com que elas comecem, comecem a chorar. Ou então metem isso no canto da, da, da, da sala ou do sítio, metem isso no canto e ficam lá para aí uns 5 <risos> é minutos sério? e depois... Já estão prontos para, para chorar. Tu não tens, um, portanto, um ritual, ou ainda não descobriste... Portanto... Ainda, não, ainda não encontrei, mas eu, eu já tive em seis com... Mas foi no teatro também. Eu tive um ensaio que... Uh, tem, tem uma, uma senhora que estou a fazer com uma senhora... Uh, cenário e ela... É uma, é uma cena emocional e, e... Eu olhar para os olhos dela e ela para mim, eu consigo facilmente entrar nesse okay. mood de chorar. Portanto, olhar nos olhos de uma pessoa. Sim. Queres sentar e... comigo outra vez? <risos> <risos> Epá! Anda para mais perto, Andreia, anda mais para aqui mas tens de chorar também é, é falando e está num momento e respirar ah e exatamente é, é, é, é, um estar momento, é um momento de, de, de, de, estar de intimidade é, quase é é um momento é está é, é, naquele momento é e, e sentir ah, um ah mas Estava cremejando um bocadinho. Um um já que estava cremejando ali para a Andrea. está-se a lembrar daquele sim, dia. É do <risos> povo. É do é da luz. Se calhar. É da Mas vocês usam daquelas gotas também. Ah, isso é o fake, não é? Há pessoas que usam isso. Eu nunca usei. Nunca usaste. Ah, nunca precisou. Está bem. Nunca precisei disso. É só olhar para os olhos de uma pessoa e eu consigo chorar num instante. Num instante. Falando, estamos aqui a falar do cinema. Uh, tu foste voluntária em muitos festivais de cinema, não é? Sim, sim, sim, sim. sim. Foste voluntária porquê? Porque querias ver cinema de Borgia. Exatamente, exatamente. exatamente. Foi uma oportunidade gigante de ver imensos filmes grátis. Uhum. Gratuitamente. Exatamente. Uh, e conhecer pessoas também, conheci conheci pessoas, pessoas novas, E, e ouvir, ouvir, ouvia muito, no final dos filmes havia aquela coisa de perguntas e respostas, Responde. e foi muito bom, muito pelo facto de eu ir ver o filme e, nunca tinha, e não tinha lido nada antes acerca do filme. Exato, portanto, ia as chegas mas Havia muitas pessoas de curtas-metragens, e que eram cinco curtas-metragens, todas na mesma sessão. Exato. E é surpreendente, é sempre surpreendente. Pela positiva e pela negativa. Sim, deves ter visto Porque um pouco havíamos... de tudo. Sim, não sim, é? Em quantos festivais é que foste voluntário, assim por alto? Todos em Lisboa? Sim, todos em Lisboa. O Doc Lisboa foi um do? O Doc, o Indie e o do do Estrela, o Lisbon no Estrela foi no festival. Portanto, três. Mas são Sim. três grandes, portanto, três grandes. tinhas para aí o quê? Uma semana de, de é, uma semana programação, meio, tudo ligado semana, ao cinema. Uma semana e meia, duas semanas... E Sim. o que é que fazias lá, sendo voluntária Era... Receber as pessoas... Exatamente, de ser de frente de sala. Portanto, os, os espectadores entravam e depois eu entrava, e eu entrava e via a sessão. E estava, e estava também a dar os microfones aos, aos realizadores, aos produtores e ao público e não sei o quê. E era só isso. Depois ah, também fiz na loja, uma, uma vez fiz no, na loja, estar na loja. Mas também dava para ir ver os filmes. Isso era a parte mais interessante? Era a parte mais interessante e fui, fui mesmo... vi muitos <risos> filmes mesmo. Foi muito bom. Alguma história caricata? Conheceste alguém famoso e não estavas <risos> preparada? ou Alguma história in, engraçada nessas ah. aventuras do, do, como voluntária? Não muito, não muito. Eu acho que o mais caricato é perceber realmente que eles são muito, discreto, muito discreto. discretos. Muito discretos? O filho do Francis Ford Coppola, okay. o Roman Coppola, super Olá. discreto. A irmã, o irmão da Sofia Coppola. Uh, mas por acaso já fui há tantos anos que eu não me lembro assim de histórias muito caricatas. Assim mega caricatas. Qual foi a pessoa mais famosa que, Exato, que viste à não, tua era frente? Isso era isso que eu estava a pensar. Por exemplo, há pessoas, que tão, há, há pessoas que entram num elevador e de repente quando, quando reparam tem um ator mega famoso ao seu lado, por exemplo. Não está acontecendo nenhum, nenhum, nenhuma lado, situação nesta. Não, mesmo. mas havia, havia, havia muitos filmes em que o realizador estava e eu estava aqui a tentar pensar. Porque, de certo, eu via algum realizador assim muito conhecido, veja, estou a lembrar. Mas via sempre também na posição de espectador, ou seja, ele estava claro, no exato. palco... Sim, e tu estavas, portanto, sentada tu... deste lado. Estavas deste Isso lado. Isso não contactei muito proximamente. E quando vias é... os filmes, tu analisavas mais o texto dos filmes, o guiando dos filmes, portanto, és uma pessoa muito ligada às letras. Sou, sim, ligava-me muito aos diálogos, sim. Aos diálogos. Mas também à imagem, portanto, não, não especificamente a, a, a nenhum, nem outro. Uhum. Uh, surpreendeu me um filme, porque eu nunca tinha assistido assim a uma coisa daquele género, que foi filmado só num take, e que, havia, e que a câmara rodava assim, durante, durante, durante algum tempo em círculo, numa floresta, e, e, passava, e repetia, repetia o roteiro, a câmara repetia o roteiro uh, três vezes, okay. mas a câmara acompanhava um personagem diferente nessas três vezes. E era um take só. isso foi muito surpreendente e estava a ver com a imagem, estava a ver com, com o modo de filmar. Exatamente. e Sim, foi depois, sim no início se calhar ligava mais à história, mas depois fui, fui ligando mais ao modo de filmar, interessantemente. Para Portanto, a parte técnica também. sim Porque é sempre fascinante a parte técnica no, no cinema. É Porque é uma coisa, é, é quase um mundo a parte, não é? É, mágico, é também, quase um como... mundo a parte. E nós ficamos fascinados mesmo por causa disso, não é? É, é completamente. E a pós-produção também? E a pós-produção, mas isso já é um trabalho muito mais. Uh, muito mais moroso. envolve muita coisa. envolve não? muita não? mais coisa, é, é verdade, é verdade. É verdade. Hum, Sara, se Fernando Pessoa nascesse nos anos 80, que comportamentos ele teria nas redes sociais? Que horror, exatamente. Pois, será que ele tinha uma rede social? Será que ele teria. O que é que tu achas? Das tuas pesquisas de Fernando Pessoa, Pô, as minhas pá, até é, tu andaste nos sítios e não andou, é tu cheiras é, as exato. coisas que ele cheirou, quer é dizer, que, que coisa, cheiro. que coisas é que Fernando Pessoa farias? De... na casa dele, não é? Ele alegou imensos quartos por, por Lisboa, mas estive tive numa, numa das casas. Bem, a minha pesquisa está muito ok. Tudo o que eu dizer é muito. Ele se calhar tinha aquelas páginas muito de isso. Instagram que. Será? Exato. Com frases. Ou eu queria dizer. Frases exato, exato. exato, todos os dias uma frase Ele se calhar, eles se calhar é. hoje em dia fazer reels também eu e TikToks. <risos> Ele teria um blog anónimo, um blog. Muito, muito. Sim, ele tinha que ser anónimo visões... ou com um pseudónimo não, qualquer. Sem não. muitas visualizações, é isso que eu quero dizer. Tem muitas visualizações, será? Será que ele. Criaria... hipster. Crio, criaria, criaria uma rede social nova? Hum. Hum. Será que ele ia interessar-se por tecnologia por. programas de Se tivesse o Fernando Pessoa aplicação. à tua frente neste momento, qual era a pergunta mais importante que querias fazer a ele? Pronto, eu não. sou o Fernando Pessoa. Sou o Fernando Pessoa, vá. Exato. Estou assim meio, olha, não, não estou a ver, estou a pensar em poesia. Por acaso é bom para mim que ele esteja bem morto. Não, não queria fazer, não queria fazer uma pergunta. <risos> que quer dizer, estás a fazer a tese de uma pessoa que, quer dizer, mas há pessoas que fazem teses sobre o Hitler e também não queria conhecer o Hitler, mas... Sim. Não, uh, exato, É exatamente. nessa perspectiva tu não gostas da pessoa, gostas do entueiro tudo? Portanto, consegues separar a arte do artista? Hum, hum, sim. Separar, sim. Consigo separar. mas só se não mas... separar pois que é aquela coisa de um assassino escreve um poema lindo e o poema já deixa, já de, ser deixa de ser lindo. É Deus. como a arte do Hitler também, estava a falar do Hitler. Ele, Sim, ele, fazia, é ele pintava. Ele Há de pessoas de... que não conseguem se associar a pintura dele com Sim, o que ele fez. Não exatamente. É? Se tu reconheceres pois. que o Hitler tinha uma boa capacidade, de, tinha um carisma e conseguia cativar as pessoas... Tu dás mérito a ele, mas quer dizer, é o Hitler, é o Hitler tu é. mérito Hitler, é um bocado naquela... É, é, é, é assim com o Fernando Pessoa, contigo também, Eu, tipo... Então éramos incapazes de gostar do quadro do Hitler, não era ele? É mais nessa perspectiva. Há pessoas que não conseguem separar as duas coisas. Eu acho que consegui separar não oh, Mas o Hitler depois Mas jantar com o Fernando Pessoa, não! Não, não quero! Não, acho que não. Acho que não. <risos> acho que não. Perguntavas é? é? o grau dos óculos dele, exato. como também usas óculos. E o chapéu... Só se o, o seu grau, só naquela... Sim, um um o chapéu. Cinco, um ponto 5, um ponto 3, um no olho Mas, esquerdo, um estigmatismo assim, meio assim. Mas espera, eu estaria lá, eu estaria em 1950. Não, eu estaria cá. Materializava-se à tua frente agora, o neste século momento. século XXI. Sara, quer dizer, eu não falava assim. Não Sara, era, deve Sara, por favor, Faz-me uma pergunta. Faz-me ah, faz faz uma pergunta. Faz-me uma pergunta e eu respondo. Com essa voz, sendo assim, acho que sim, um jantar. O almoço, o almoço de negócios, aqueles Mas ia estar a rir o tempo todo, porque eu falo assim, ah, parece o rato Mickey. Ah, mas não, acho que não, gostava, acho que não gostaria de entrar Vamos questão. escrever um livro juntos. Um livro, certo, yeah. certo. É aí, talvez. Não, acho que não tu gostas de ler, mas escrever? escrever? Também gosto de escrever, também gosto de escrever. Mas tenho lido muito mais do que escrito, não tenho escrito muito. Não, não. Hum. Acho que escrito é aqui. Porque... É verdade, tu também escreves. E tocas ah, piano! Atenção! Ui. Atenção! Não é, só, não é só para as câmaras Também, sim. também uh, tocas, tocas é, piano. Aquelas, é, no tempo livre tento fazer uma spark na minha criatividade. Então, sim, escrevo, mas nada de especial ainda. Que é que nada que para revelar ainda. Tu escreves para hum, teatro, para, para cinema ou escreves prosa, por exemplo, ou não, poesia? É, é, eu também já fiz poesia, mas é mediatoriamente é é é é é cinema ou televisão. Yeah. Estou em processos, por para... acaso, de escrever um filme. Qualquer dia... Epá, qualquer yeah. dia temos um filme aqui escrito por, por Francisco. Era fixe, era fixe. Que tipo de filme seria, por exemplo? Que género é que tu veste, portanto, a escrever um guião para? Uh, seria contemporâneo, não seria nada de tipo de ficção científica, algo possível. Terra à terra. terra exato, terra terra terra à terra. É. eu, eu ia dizer em inglês, mas sim, terra à terra, exato. Seria algo assim mais. Mas também escrevo para livros, e isso também. E aí se inscreveria, talvez, ficção científica. Ah, já é outra, já é outra cena, é. já é outra Por isso, eu, é eu, eu abranjo uma multidão de temas, é dependendo também. do que é, para o que é exatamente Estamos aqui a falar de arte, estamos aqui a falar, portanto, daquilo que os nossos convidados gostam, do, para vocês ficarem a conhecer muito mais uh, sobre os novos, nossos novos anfitriões, mas uh, vamos fazer mais um jogo, que é a Taça Tibetana dos Assuntos, que é um clássico aqui na Relampada. Portanto, vamos anunciar isto como deve ser. Taça Tibetana dos Assuntos. <risos> a participação <risos> do Alex. Exatamente, exatamente. Portanto, está a ser os assuntos. Eu acho que vocês, por terem se candidatado a isto, vocês sabem que isto é o que é que é? Sim. Isto é vocês tiram um papelinho e o que sair, faça uma pergunta relacionada com isso. Como são dois, vamos tirar dois papelinhos e talvez façam uma pergunta conjunta ou duas perguntas, logo se vê. Ladies First, um, ladies first okay. Francisco, por favor. E agora o Francisco já está ali com os óculos. Uh, exatamente. És a mãe Natal. Fica o seu. A mãe natal agora. Queer. Isto é um, um episódio Sim, queer frute, agora. Frute, frute. Portanto, és uma mãe natal. Vá. Mas é isso. Eu começo. Não, não, reve não reve re revelem os ah, okay. vossos uh, temas uau, e. Uau, ver. espiritualidade, uau. Hum, ok. Engraçado porque fizeste que eu sugeri, frustrações. Sim, e já sei o que é que vou falar. Espiritualidade e frustrações. Qual é uma pergunta ideal para isto? Como é que isso? Quando? O quê? Guilherme, eu chamo-me Guilherme também. Não é só o nosso, é nosso barman. É. Chamo... O o Exatamente. Foi... Agora toda a gente sabe que eu chamo-me Guilherme, mas enfim, não, não interessa. <risos> Sara, muito obrigado. Nada, muito nada, obrigado, nada, Sara. É Pronto, o meu trabalho está feito. Frustrações e, e religião, espiritualidade. espiritualidade. Uh, posso pensar, portanto, vocês foram, uh, julgo eu, uh, foram, portanto, uh, a vossa infância, teve muita influência católica, julgo eu, portanto vocês uh, cresceram num ambiente cristão, certo? Sim. Uh, vocês tiveram que ir a, portanto à catequese, Sim. os dois, também. Alguma história frustrante? Uh... Hum. Da, na catequese, que aconteceu na, na catequese, ou uma coisa qualquer que aconteceu num batizado de um amigo e, sei lá, e depois uh, tropeçaram. Uh, ou foram um menino ou uma menina das alianças e as alianças... Maior, de para um mim, peito, a ou... maior frustração... Eu é. vos digo já, eu não eu não sou nada religioso. Isto é. foi pressão dos pais, colocar-me na... sempre É, na colocar na catequese e ir à missa. E a maior frustração, acho que era ficar de joelhos, Naquele, sabe sabes, os banquinhos... Isso. e aquilo é madeira. E, e ficar joelhos. Ai, mãe do céu. E, e até hoje, e... sentes um bocadinho a rir? Eu de sento. É, eu tenho flashbacks. Uau, ok. Tens flashbacks, flashbacks na madeira? Um tenho. tenho, tenho trauma. Mas curiosamente, Mas não se nota, sempre de joelhos, flashbacks de joelhos. Sempre que é, joelhos... E quando vejo joelhos... Quando sim. vejo joelhos também. Sim. Sim. Mas tenho descobertos, é difícil, não é assim? Não, dizer... não, descobertos. Sim, sim. Não, não vou à praia por isso, por essa razão. Não vai dar é Porque dar joelhos, portanto Escau os joelhos... Assim. É a joelho. Não, mas, mas a, falando a sério, é, era mesmo horrível. Porque tínhamos é, é. de nos ajoelhar é, é, é e é, é, rezar é. e... Yeah. Ou, ou até mesmo ir confessar. Isso era uma frustração e... tremenda, porque... Por muito reguilha que, um, que fôssemos, quando somos crianças, Sim. a realidade é que é, é muito estranho falar com um padre que não conheces de lado nenhum. Ah, mas, e o que é que vais dizer? Tipo... — Padre, eu pequei. Eu pequei. O que é que pecaste? — Senhor, não, como é que é este senhor? Eu pequei Não, é uma coisa assim... Eu não estive na catequese, eu não sei... — Eu então. não me lembro. — Eu, sinceramente, eu tento nem tive me um ano só. Um — já fui tarde, também. — eu, eu fiz... — Talvez uma das minhas frustrações, isto agora, um bocadinho uh, entrado na conversa, uma das minhas frustrações foi que eu entrei na catequese muito tarde, ou seja, tu entras na catequese aos seis anos, por aí, eu entrei aos oito, já entrei okay. um bocadinho tarde, e era o maior Portanto, do meu volume, acho que é assim ah. que se diz, primeiro volume. Hum. Uh, e eu tenho o cabelo comprido, por alguma razão. Okay. Então, houve uma vez que estávamos a sair da, da catequese e os meninos todos estavam... Chegavam, chegavam os pais ou as mais, não sei quê. Mãe, mãe, mãe, mãe! Temos um novo colega que parece uma menina. <risos> Sim. Ah. Mas não foi, eu, foi dois, três, quatro, cinco... Cateceram isso. Mãe, mãe, mãe, mãe! Tenho uma menina grande! <risos> né? Um menino que parece uma menina, uma coisa assim, então... Não, não fui muito não. Fixe. Eu pensei que ainda iam não dizer: Ah, temos fixe. Jesus. Né? Exato. Je não, não, não. Mas era uma menina. Era gordinho, não sei o quê. que dizer, Jesus não ah, era gordo. Estava né? votavas a assim. Agora é um bocadinho. É, gordinho é, e. Não consigo imaginar. É. Tenho que ver uma foto. Não, sim. Mostra uma foto. Sim. Mamas tinha, porque era gordo então não tinha maminhos. <risos> Aos <risos> oito anos. Aos oito anos tinha uma senhora mais foda. Aos oito anos e era Sara, estás aqui muito caladinha. O que é que se passa? Sempre me disseram isso. Estás muito calada, Sara. Não, mas não tenho frustrações nenhuma mas por acaso na, na Catecais, nem nesse período Estão oh. a ver os dois. <risos> Estamos à espera que digas uma cena. cena uma cena, <risos> uma Olha, uma cena, uma cena interessante. Ah, Sim, é verdade. Para Faz yoga uma cena Não, mas uma cena interessante hum. na igreja. Foi com o senhor Padre chamou-me ao altar. Hum, é, é. e eu só, eu só reparo que as pessoas estão com cara consternada e com ar assim muito preocupado comigo e, ou, e outras estão a rir e eu estou no palco Porquê? porque o senhor, o senhor padre disse então Sara, preferes o caminho da fé ou preferes o caminho da não, de não ir para a fé não, e eu disse não não quero ir para o caminho da fé numa, numa missa. No altar. Porquê? Porque eu associei fé a café. Eu odiava café. Eu odiava café. <risos> café. Que idade que Olha, tinhas, lembras -te? Não sei, devia ter oito oh, para aí. aí. Idade okay, Olha, okay. e pronto, comecei assim. Meu percurso na catequese. Oh, caminho da fé nunca. Mas Caminho da fé, por amor de Deus. Deus caminho fé. da fé sabe mal. Até já caminho gosto. Caminho da fé não, sabe não, mal. Não, eu agora gosto. Pai Porque... nosso que estás, fogo me por favor. <risos> eu gosto de café, gosto da fé, gosto... é isso. Agora e faz yoga. Tu disseste que tínhamos falado de yoga, que a gente estava aqui nas preparações Eu e tínhamos é que, que fazer. Tô, tô, tô, sim, sim, mas tu estavas a puxar um bocadinho. Mas fazes yoga? Sim, faço, faço. Claro. Estás ligada à espiritualidade de budismo, hinduísmo, gostas desse, desse modo? Sou curiosa, sim, curiosa. sim Tenho lido sobre o assunto Mas não sei no sim, sim, sim, sim, sim, depois há aquela conversa sobre ser yogi ou não ser yogi e não Não, quero, não... não queres entrar assim tão Sim, sim, pratique yoga faça a estanga assim de vez em quando Bem, já sabes sim. a estanga e não sei o que é, que é isso, portanto talvez já sabe A estanga é... na escola do cristiano e, e é isso, e... E pratica um bocadinho da estanga. O meu irmão levou-me um bocadinho para lá e pronto. E, e gosto muito, e faz-me bem, e sinto-me presente na prática. Uma prática assim para fazer como o ginásio. Eu ia ao ginásio e estava ali e estava. Sim, é diferente. Vezes, Não sempre tão uma... conectada, talvez. Sim, sim. Exatamente. Estar connosco próprios é, é, outra, é outra coisa. É, é, é, apesar de que no ginásio, e tu também já estiveste nesse mundo, sim. não é? Já estagiaste também no ginásio. Sim, sim. Uh, também podemos estar connosco próprios quando estamos a, a treinar. Sem sim, é claro, um claro. Quadro, a meditação, às, às tantas a meditação não é só perna cruzada fechar os olhos e não pensar em nada. Também pode ser em algo que seja... Se, no fundo o yoga é, um, é uma forma de libertar as frustrações também. Sim, e estás contigo próprio, não é? E sentir se livre. E aceitar. E os, que é um bocado isso também. Sim, aceitar. Vai haver frustração. Lá. Vai haver sim, frustração. Sim, sim. Mas vais com ela e deixas no tapete. Ou... Olha, por acaso eu pratiquei natação durante muitos anos e também na natação acontecia um bocadinho isso. Por isso. Também fiz natação. Também fizeste natação. anos Sim. Eu fiz no Clube Naval. Ah, oh, fui. Sim. Muitos anos, muitos anos. Ah, não, sabe? não fiz muitos anos. <risos> <uns> anfíbios. <risos> sozinho pessoas ah, anfíbias aqui sim. eu de todo nem sei nadar vejam só não, sei. não, não revelei aqui estou a revelar tudo mas agora isso é muito bom não sei nada não sei nadar, é, não, sei é, nadar é. não sei nadar não sei não nadar. sei se é muito bom não mei não sei é só naquela mas também se cair no mar eu acho que vamos desenrascar morrer não vou morrer tem não. que ser aquela sensação já que estamos na espiritualidade é um bocado muito é, é, é muito estranho ter este pensamento mas eu... Eu julgo que sou imortal, de certo okay. modo, porque eu não tenho a certeza se vocês estão conscientes como eu estou, portanto eu posso ser o ser o único ser consciente que existe no planeta, okay. portanto eu posso ser imortal, mas claro que não vou-me arriscar, não vou ter bungee jumping <risos> para morrer uh, estatelado lá em Bás. mas é aquela cena de, eh pá se acontecer, eu vou morrer, pá, Vou-me desenrascar. Ok, Vou -me então arriscar. o imortal é que não vai... Exato, exato. exato não, a morte não existe para exato. ti. Sim, pode ser desta maneira. Fernando Pessoa também tem algumas coisas relacionadas com a morte, não sei o quê. Estou sempre a buscar o Fernando Pessoa yeah. é, para mas pegar lá. aqui a Sara. É para a Sara a tão A Sara já está tão, for... far... já é tá é tão, tão farta. Não, não, não. Está tão farta de Fernando Pessoa. Não tô, não Pensei, tô... Fernando Pessoa sonha com o Fernando Pessoa, não quero jantar com o Fernando Pessoa, mas... <risos> <risos> mas estou aqui sempre a buscar o Fernando Pessoa. Não, Ele tem um poema que é Se Não Te Matas, porque não te matas. E isso é um poema forte. E teve que ler várias vezes também. Uh, bom, isso é muito bom. Sim. Analisar e não sei o quê. Se não, não te gosto dessa matas... Porquê que não te matas? Ah, Se não te matas, porque não te matas? Uma coisa assim do género. Mas estamos aqui já muito pesados, também já está muito pesado. Não, não, não, não. não, não tá, estamos aqui, estamos a falar, estamos a partilhar, não sei o quê. Malta, para terminarmos, porque esta conversa foi muito boa, fiquei-vos a conhecer melhor e eu acho que também as pessoas lá em casa ficaram a vos conhecer melhor. Uh, expectativas que vocês têm aqui para a Relampada, o que é que isto representa para vocês e, e, e porque é que gostam de falar com pessoas? Porque nós os escolhemos, vocês estão aqui, não é? Porque vocês têm esse, essa sede de conhecimento, a sede de. Pronto, de falar com pessoas e ter novas perspectivas. Não são muito fechadas, são muito abertas até. E, e, e todas as novas perspectivas são bem-vindas na vossa vida. Quais são as vossas expectativas aqui para a para Pato Bem, fala para mim e vim aqui para beber. Sim. Sim. Estou deixa... a brincar. Nota-se. Nota-se. O meu está assim... Uh... Bastante. Uau! O meu ainda está assim. E não se fala no da, no da Sara, não é? Não, é uma nova experiência, na minha opinião. Para mim é uma nova experiência. E eu, eu, eu quero conhecer mais pessoas. E conhecer novas coisas sobre a minha ilha. E para mim é isso que vai me motivar... motivou me aliás, a, a participar no casting, não é? E pá, isso sempre quis ser um host de um talk show. a favor, quer dizer, é pá... É top! É, é, uma... top é, é top! É top! Vou <risos> é, é estar tá no YouTube, tipo, é fixe. Claro! Para mim é isso. É esta aventura. É esta aventura. É esta aventura divertimento. é na verdade eu quero a fama! é a fama! É a fama! exciting! E isto? Exato, pá. É é um cheers. A, um cheers um, para a o Guilherme. Exatamente, foi está muito bom. Eu acho que está o muito meu. bom. E os shots também estavam muito bons, é pá, isto está aqui em um bocados. <risos> um bocado. O terceiro e o quarto principalmente hum. um, <risos> ou quinto Já ou não esquecei, acho que foram, foram cinco. Acho que foram cinco. Sara, o que, que, é que, que... que é que tu esperas aqui? Porque ambos, ambos tiveram muito tempo. Não digo muito tempo, mas estiveram fora da ilha. E há, e há aquele provérbio que eu gosto bastante que é para conheceres a ilha, tens que sair dela. Para verdadeiramente conheceres a ilha. É. Já que sim. estão de regresso, estão com a expectativa de conhecer verdadeiramente as pessoas que trabalham cá na ilha fazem coisas Sim, pegando nas palavras é assim, do tem, tem essa parte, não é? Tem essa parte de conhecer as pessoas daqui e, e também dar a conhecer, não é? Mas, mas o que me atraiu foi o modo como as pessoas conversavam aqui, confortavelmente, com abertura. Porque a internet também tem isso e o podcast tem isso, o Talkcast, nesta talk O Talkcast. O é. Talkcast, que depois foi... foi e yeah, há um podcast supostamente, supostamente... tipo talk show podcast, Exato. é a junção dos dois. É essa um a essa perspectiva, o é conceito. Sim, e também vi os vossos convidados e adorei. E é isso que quero aprender mais. E a conversa é uma descoberta fenomenal, não é? Podermos conversar com alguém é muito bom. Uhum. E conversar atentamente. isso foi o que aconteceu nos outros vídeos, nos outros, nas vossas outras emissões. Por isso sim, decidi vir. E, e quero aprender, é isso. Essencialmente é isso. Essencialmente é isso. isto bom. é tudo muito inesperado. A conversa é inesperada. Oh, vai. Isso é, é atraente E, e qual qual foi o clique, quando vocês viram o nosso vídeo a dizer estamos ah, a aceitar novas caras, novos anfitriões. Qual foi o click vocês tiveram para, para enviar o um vídeo, porque até tu uh, falaste durante 10 foi minutos e não impulsivo. gravaste. Foi um bocadinho impulsivo. Sim! Porque... Portanto, foi o segundo take, o vídeo que chegou até 10 nós. minutos. São muito oh. má... Uh, ela, fez um ela, fe... ela fez um monólogo? Ela fez um monólogo. Ela estava-se a Eu preparar para o verdadeiro... Uh, e estavas na casa dos teus pais e, eu e, enfim, e enfim, publicamos, uh, já mostramos aqui neste episódio, os teus pais não autorizavam, mas também não se nota muito a casa, quer dizer, estás a falar um bocadinho baixo, e, aqui. É? e eu, epá, é esta rapariga tem uma voz assim eu meio sensual, vai ser muito boa, eu até ser <risos> assim, sim. vamos, bem-vindos ao relampago É o que faltava aqui, ah. a energia aparece. Fem... Energia feminina, a Andréia aparece atrás das câmaras uh, a voz dela está sempre muito presente, mas a energia feminina uh, era uma coisa que, que queríamos estamos, também. E, e okay. todos temos, é verdade. Sim, temos, não, todos não, mas foi um bocado impulsivo, mas vamos. Mas, mas vamos. olhaste para aquilo e disseste: e foi enviar. Sim, sim, sim. Foi espontâneo. Opa, vi os convidados do Relampada e. Quer falar Quero falar com estas pessoas. Quero conversar com aquelas pessoas, sim, sim. Ok, muito bem. E, Francisco, ah. tu fizeste ali um trabalho de edição, quer dizer... Ah, não. Não fiz nada. Fiz mas fizeste. Tu tiveste tempo a filmar e e não sei. ia montar é aquilo tudo no dia? e ia meter é que música. Aquilo foi, tipo, uma hora, talvez. de uma aquela ideia. Uma hora, uma hora? quer dizer, a fazer um yeah. vídeo durante uma hora. Então, esmeraste um bocado, desculpa lá, mas... Uh... Não, aqui está, tipo, desenrascada. Tá, é, mas esmeraste. Mas, okay, mas então... E, e, qual e foi quando o... vi o vídeo... foi... É, foi é, é o salt body, body jumping e eu... Eu sou imortal, mas eu arrisquei. Tipo, eu queria. É, é Já está é, tá a adotar a filosofia. É muito bem. Completamente. É assim rapá, mesmo. Eu vi o vídeo. Ah, tenho que participar nisto. E não esperava ser selecionado, mas. Porque eu achei o meu vídeo estúpido. É completamente ridículo. É isso que nós gostamos. <risos> yeah, é boa, isso que nós é gostávamos, é verdade. É relampada é tudo. Não, a é, é, não é estúpida. Não é, é estúpida. É okay. ah, é. Mas tem também. um pide. Não, os convidados, os, os convidados não. não são. O host é <coughs> pá. O yep. do host é um, um estúpido do coração. Por exemplo, fazer, um, fazer um, <risos> um jogo de piadas e estar a beber os 5 shots é de 6 faz... shots. É vestir a dizer, Eu ainda bem um que É a camisola e, e aproveitar a camisola <risos> também. <risos> Mas olha, malta, bem-vindos à relampada. Bem-vindos à Relampada vamos lá, vamos lá, e, e espero que vocês gostem, uh, gostem disto, da, man, da mesma maneira que eu gosto também de conhecer pessoas, de falar com pessoas e também que a malta lá em casa vos, vos uh, acolha de braços abertos, que de certeza que vão porque a nossa audiência é a melhor audiência da internet, uhum, portanto uhum, uhum, uhum, uma salva de palmas à nossa audiência, aos nossos apoiantes, também aos nossos patrocinadores, à Bacardi Martini, à Tulipa também e ao Estúdio 21 que está sempre presente desde, 21. desde o dia. Uhum. Por favor, sem o Estúdio 21. Isto não era possível. Uh, malta, muito obrigado por estarem desse lado. Obrigado a vocês também. Mas, uh, uh, grandes convidados que em breve estarão nesta cadeira e saberão o quanto eu sofro a beber estes shots e estas bebidas. Portanto, até à próxima relampada e, e é isso. Tchau, tchau.